Boa noite a todos, meu nome é Nó, com o Célia da Costa, né? hoje é dia 29 de março. Nós vamos tratar de um assunto hoje do mundo da expressão, analisar a imprensa do ponto de vista antropológico e sua genealogia histórica. Nós vamos convidar o Adilho que está chegando aí, né? Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, beleza. Boa noite, telespectadores. Hoje nós vamos abordar a questão do papel da imprensa, né? Muita gente pensa que a imprensa é jornalismo, é televisão. Mas a imprensa é algo mais, é algo mais. Nesse sentido, nós vamos tentar buscar a origem dela, como é que ela atua, se ela realmente é liberta, se ela dá liberdade ou não. Como é o controle dela, como ela se pode ser feita, no sentido antropológico vamos fazer analogias dentro da antropologia como ela nasceu e como ela se encontra né, nesse processo e eu vou perguntar ao Norton é, qual é o primeiro processo do homem da imprensa que eu já falei que a imprensa, as pessoas pensam que a imprensa ela é foi, é o papel, hoje, não entende como é que é o acho que é o papel livre etc, o papel, papel da imprensa é um papel, um papel de quê? Ó, vamos primeiro fazer uma análise histórica, né? A imprensa, era surgiu feita de pedra chamada de é, rupestres, né? Ah, rupestres, né? É. Então, historicamente, os homens, para marcar seus nos costumes, eles pegavam nas cavernas, nas cavernas, a, forma de, a sua forma de vivência histórica. Então, o que acontecia? Os seus usos, os costumes, eram gravados em certo sentido. A imprensa, nesse intervalo de tempo, ela estava completamente livre. Então, o que eles vivenciavam, eles colocavam. Eles já tinham desenvolvido os seus seu sentidos, visual. Então, foi a primeira, a, primeira, a primeira peça fundamental da imprensa. Então, Podem é imprensável, porque, de... porque é imprensável. É impressado, feito Então, a eles, é, para as gerações posteriores virem, ver como eles, o modo operante deles viverem, né? O modo operante deles viver era colocado nas cavernas, a forma de pescar, as suas relações de grupo, e tudo que era vivenciado, então, era imprensado. Aí foi a meninice da imprensa, o, pro, o começo dela, né? é que caracterizou ela. Aí nesse ponto ele era livre então? Ela era totalmente livre e impessoal, no sentido que ela não tinha domínio do homem, da, na, na expressão dela, do modo operante dela. Certo. E quando começou esse modo da imprensa a surgir como, como operante é, do, do, domínio, né, do domínio, acho que é o domínio do poder? É. É, a, a começou a, a imprensa, ela sabe fazer essa fase, desse estágio primitivo de, de, de impressas, onde ela emprestava os seus usos e costumes. Aí nós vamos na Coreia. A Coreia foi o primeiro país do mundo. Não, foi, foi o primeiro país, não, na época não era o país é, Na época, época não era o primeiro não. país do mundo, foi o primeiro país a ter imprensa em Foi o um império, né? É, foi o maior império do hum. mundo já conheceu. É, e eles faziam o processo de agir. Começou a mobilidade móvel da imprensa. Começou a circular a imprensa. Para delimitar os territórios e, formar, e começaram então, a formar seus grupos das organizações. E esses grupos já começaram a ter um monopólio da, da imprensa. Da escrita. A, da escrita. Na medida que ela começou a ser impressada, a escrita, esses primeiros grupos começaram a dominar a imprensa. A imprensa já nasce... Junto, junto com o poder. Junto com o poder. E delimitando, delimitando. delimitando... territórios e ah. áreas geográficas, como o homem operar, ela já marca uma, a, primeira, a segunda fase dela, uma simbiose de nascimento, junto com os grupos tribais e interessa Esse foi o processo. Então ela está interligada, interligada, tá interligada, interligada, começou com um grupo. Ela começou com um grupo e interligada dentro desse processo e ela, e ela, em certo sentido, não se desvinculou no seu processo histórico. E não mostrava toda a população. não, não mostrava é, toda a população modo operante. Ela estava sempre aliada ao poder. A Coreia marca o ápice dessa de, dessa tecnologia que eles começaram a, dar, a dominar e ela se assim, não móvel e ela dominou todo o espaço o geográfico. Ah, e ela entrou o povo da lá da época do coreano, pois é coreano, né? E eles inventaram o aço forjado também, né? Bem, eles inventaram o aço forjado, toma então, a medida que eles inventaram o aço forjado e eles desenvolveram mais era uma tecnologia de guerra que é a espada do samurai, é espada do samurai. Uhum. e eles conseguiram em certo sentido é, ter a predominância geográfica da delimitação do território uhum. eles estavam com mais uma tecnologia na mão formaram império, o maior império o primeiro império. Formaram o primeiro império que o mundo já conheceu através da argila, da argila que uhum. era uma capacidade de de mobilização, de levar informações rápidas. Na medida que o processo de informação era rápido, eles conseguiram é, se articular dentro né? dos meios de comunicação, uhum. meio de comunicação uhum. e, e se consolidar como poder. E após isso, qual o outro? Eu Aí, eu a certa fase que sai, sai, sai da, da, do processo da Coreia, nós vamos entrar na, na China. A China desenvolve uma imprensa mais avançada, mais articulada, no sentido. Só que a China ela estava em outro processo em termos de uso e costume, devido à forte formação de Confúcio, dos códigos morais, éticos dele, em termos de quando se organiza a família, se organiza o Estado, e quando o Estado está organizado, tudo se fundamenta em harmonia. A imprensa lá teve um papel diferenciado. Que surgiu com. Você teve, teve, teve a invenção do papel. Teve a invenção do papel. Ao inventar o papel, a, a, a, essa nova essa, essa elite dominante começa a ter o um domínio sobre a escrita. Dominando o domínio sobre a escrita, ela, em certo sentido, é, com, a, com os costumes chineses, teve que realmente ter uma informação porque eles já tinham uma base educacional, eles começaram a informar mais. Mas ela sempre estava oculta, ela estava na mão dos do Porque poder. o papel é muito mais fácil arquivar e esconder. É, porque o papel é muito mais fácil esconder, arquivar, tudo. tanto é que o império tinha o um domínio prevalente sobre as famílias, eles tinham a conotação de quem era e quem era, então eles tinham todo o domínio do poder através da imprensa e das sociedades e fazia toda a genealogia da, da, de todos os súditos e fazia toda a genealogia de quem era poder, quem, quem, quem. quem era então você ó, observa que a imprensa sempre está aliada ao poder e ela Entendi. se oculta da maioria e ela sempre dá meias verdades ela nunca dá verdades por inteira e isso já começou a... isso começou historicamente Ex analogicamente, analogicamente antropologicamente Ex correto. com exceção da primeira fase que eu, que, eu, que eu posicionei das agilhas onde ela estava livre. Hum. Mas todo o processo dela, ela sempre ela estava na mão de um grupo, nessa simbiose. E agora partindo, mas geralmente o pessoal, nós aqui é. latinos, né? Hum. É, sempre vemos a cultura greco romana, já né? Achando é. que o Império Romano, o Império Chinês, né? Não, não, não. É que nós temos uma. uma, uma nós chegamos por lunetas um pouco equivocados. Ou talvez não bem, perce bem percebidos O, o Império o império Coreano foi o primeiro império a superar o Império Romano, a superar outros dos impérios. Ele se estendia muito mais além. No chinês também? No chinês. Sim. Tudo isso através do papel da imprensa. E é, é, é, é, é isso em 1700? Mas em que época foi? É, foi 1700 antes de Cristo, hum. né? Foi um período assim, que atingiu o apogeu, o máximo, como foi do do russo. A diferença da só da China eram os códigos morais e os costumes, que tinham uma vertente não dogmática religiosa, não como a grega romana. É, a, a, o chinês ele tinha já um código moral é, estabelecido pedagógico na sociedade, então a imprensa ainda serviu um pouco. É. O homem pelo homem. O homem pelo homem. Mas sempre se ocultando na face oculta dela, não dando todo o conhecimento de como ficava. E sempre ainda é o controle do poder, da imprensa, na mão dos samurais, daqueles que dominavam dos do shoguns do né? do que predominava a sociedade chinesa. Hum. E tinha a, a genealogia histórica, familiar de todos. Basicamente eles tinham o controle da sociedade. Ela não tinha... E agora, agora vamos para o mais conhecido. Né? É, e no, no, no Oriente Médio e na Europa, no Mar Mediterrâneo, naquela região toda, uhum. principalmente na Mesopotâmia, no Eufrates e, e no Rio Jordão, onde a, o Império Babilônico né, surgiu. E como é que era, era, era o papel? De... Ah, sim. Então, quando nós entramos nesse, nesse, nessa fase que você fala, na Mesopotâmia, e, né, onde você acabou de abordar, ali já estava nascendo a imprensa, nascia o código, um código mais famoso da Terra, que é o código Amorades. Né? Amorades. Amorades que estabeleceu o primeiro conjunto de leis determinadas para a sociedade cumprir. Um dos, um dos conceitos né, que, que se tem nesse conceito, muito confunde, né, muita gente confundo confunde, que, é, que eu queria que você esclarecesse um pouquinho. olho por olho e dente por dente, o que, que, que significa isso? É aí você caiu no jargão popular como se fosse uma coisa extremamente terrível, uma, uma coisa assim, arrancar o olho por olho e dente por dente. Esse código é um código que estabelecia determinadas regras de conduto de comportamento para todas as sociedades. Que aquele que observava mais e lia mais era, era o olho, então o olho e o dente, o dente e o olho falavam-se mais porque ambos, aqueles que liam mais e que falavam mais, se articulavam mais e tinham mais poder. Então ficou caracterizado o ouro por ouro, dente por dente não Quem é no de, sentido de briga. De, de briga, de violência aliás tem que ser bem especificado essa questão, para tirar esse estigma que, as, é, que foi criado que o olho por olho, dente por dente é, essa violência verbal pelo contrário, ela tem um efeito pedagógico, um efeito instrutivo na medida que foi feito o código. Ele fez o código da família. Sim. Ele fez o código da família, a questão do roubo, a questão da violência, estupro. A, a questão do estruco. Então, aqueles que observavam mais, sofriam menos e, e tinha menos punição. Então, o indivíduo se auto -percebir. quanto mais ele o esse código, esse conjunto de leis, menos ele sofreria as suas punilidades. Então, o código é uma verdadeira obra-prima é criado na Mesopotâmia. No, né? O homem pelo homem. O homem pelo homem. Mas, e aí a partir de. Que, que, que é, e o Egito nesse processo também, como é que é? Então, qual é.. Qual é, que é, é no caso do, do.. Como é que era feita a imprensa na, na, no, no, na, Babilônia? na Babilônia? Era feita como? Era é, papel, como é que era? Na Babilônia era feita de pele de carneiro. Uhum. né então era feita de pele de, de, de carneiro na Babilônia. Exatamente. E, é, e aí, partindo agora já do mesmo, naquele, naquele âmbito, que é o Egito. O Egito é uma, uma questão, assim, é, ela é mais complexa a situação na imprensa. E, e ela é a é mais complexa, ela é mais oculta pelos seguintes fatos. O Egito tem uma concepção religiosa politeísta. Né? O que é uma concepção politeísta? É diversos deuses, né? Então a imprensa, lá, eles criaram uma certa forma de imprensa lá que se ocultava cada vez mais. E utilizava a, a, a sibila e, né? e, e, e utilizava a sibila, que é uma entidade, que é uma entidade superior, anteporal, né? Antemporal, Antepo externa. Anteporal, externa para determinadas explicações sobre situações na sociedade. Por isso que os faraós eram em volta, tinham muitos, muitos escritos. Que... Então, ao volto dos faraós, tinham muitos inscritos, que, tinha que tinham entendimento, eram os homens da liderança, e a maioria não tinha acesso a essa imprensa. Hum. Só eles dominavam as suas formas de escrita e seus códigos os seus eruditos que eles criaram e tudo mais. Então, a imprensa nota e observa antropologicamente a sintologia dela sempre está atrelada ao poder. Ela sempre dá meias verdades e se oculta com os poderosos. O seu, o seu nascedor, sempre está com os poderosos, né? uhum. na sua analogia. Então, no Egito, ela se caracteriza de forma predominante essa questão. A outra questão fundamental... Dentro do Egito, que tinha o politeísmo, tinha também o, tinha o, o povo de hebreus, Israel, os, os hebreus. hebreus. Os hebreus saem do Egito, né? na medida uhum. que eles saem do Egito, eles formam um novo código de conduta, de comportamento, de uso e de costume, foge da concepção politeísta, da concepção de Deus, e forma uma concepção mona, que é uma de um Deus único, através do. Dez, dez Testamentos, dez né? testamentos Não, dez, que, é que é Hebreu, e mais ah, o mais famoso livro dele, que você conhece, que é o, o, o, o, o Torá. Né? Não, é o Torá, o, o, o Torá. Começou a o Torá, né? Começou a Torá, que é que reúne todo o conjunto gerações, de situações de costumes hebraicos, históricos, estão ali no estilo toda, toda a realidade. Não, então, é, com... é, não, não, isso aí não, agora não. Porque o, o, o, o, o, o Torá, os hebreus, é, depois é, formaram outros grupos dentro dos hebreus, é, as filhos de Judá e Israel. Ah, sim, formaram afíduos é, de os Judá, Judá. e Israel, Israel que fez é, o Torá. Que fez o Torá. O Torá. Mas você é. pode observar também que nesse intervalo de tempo a imprensa e a fórmula escrita ainda estavam na mão dos, da liderança dos poderosos. Que partia já a parte religiosa. Que era a parte religiosa, que a maioria não tinha acesso. Então a história da imprensa é sempre ela está junto com o poder, pelo poder e para o poder. Hum. Né? Essa é uma característica que ela vem na sua analogia. Ela sempre está ao lado dos poderosos com suas minhas verdades. Né? É, e, e partindo disso aí, a, a, os gregos, como é que é, então? Os gregos sempre tiveram uma explicação é, mítica em relação a todas as questões. O grego, é, ele tinha o objeto da observação no sentido que o, a parte religiosa deles eles eram também vários deuses, né? Eles, politeístas. Eles eram politeístas e tinha vários deuses. E consultava, e consultava os, oráculos. os oráculos e através dessa consulta dos oráculos, só uma elite também tinha acesso, que sintonizava com essa divindade politeísta, mas a maioria do povo estava fora desse processo. Você observa que a imprensa, mais uma vez, ela está atrelada ao poder. Tanto que só que ele foi lá, na, quando ele foi fazer a última, ele ia não sei lá no Jornal, conheça a ti mesmo, né? Ele ia lá nos Oráculos, só e e perguntou, né? Perguntou para a lá como é que é? O pessoal me fala que eu sou o homem mais inteligente. Olha, eu não entendo, eu não sei, eu sei que eu não sei. Né? É, ele, ele fala essa famosa frase: eu sei que nada sei. É. É, então e, e, e, ele ela falou assim: você então você Isso é, não é uma coisa na época. Por então Houve uma quebra? Então, mas como, como só? Como... Eu acredito que só na observar esse papel ele observou que aquilo que estava estabelecido ali como liderança a liderança dos grupos que estavam a liderança ali, em termos de imprensa ele falou assim: nada feito não sou um compromisso. É, de, de que tudo que poderia estar estabelecido ali poderia ser uma verdade. Porque ele era da, membro da, de, uma, de uma elite, né? Porque ele também era membro de uma elite também, ele conhecia muito bem como se funcionavam as coisas também. E, Tanto que e ele, ele tinha muito contato com o povo também. Ele tinha muito contato com o povo, mas só que ele tinha, ele tinha os seguidores a ele, né? Ele tinha seguidores a ele, fiel. Um o conceito, né? depois veio o conceito de democracia, mas o conceito de democracia e de liberdade era só para o pessoal rico, né? é? É, você observa, por exemplo, assim, que eu, o conceito democracia que eu consegui montar era é, é, é, é só um elite simplesmente pensante que tinha o poder da escrita, da imprensa, da escrita, dos escribas. Então se observa que mais uma vez essa simbiose da imprensa e da escrita elite está sempre caminhando de mãos dadas. A maioria sempre nunca está sabendo realmente o que está acontecendo. Hum. O que é que é o papel que essa imprensa está, está executando. Né? Então fica sempre oculta. Ela é se oculta nessa farsa. Né? É, Para a imprensa, nem tenho... nível... Tenho... E, e, e onde entra o Império Romano? Então, o Império Romano já é uma, um caso mais, assim, que nós temos que de, delinear mais. O Império Romano, ele, ele é visto e considerado por ter dado muitas contribuições históricas, jurídicas, no Estado organizado no campo de direito. Só que, porém, se observa também que a imprensa lá dentro, a imprensa, já era um vínculo dos poderosos lá dentro que tinham o poder das escritas e só servia somente a eles, romanos e a maioria da sociedade estava à marcha se observa também mais uma vez que a, que a imprensa está ligada ao império romano eles tinham um monopólio da escrita e ah, agora isso me faz lembrar uma coisa assim, que tem dentro foge um pouco contexto de Paulo que ele saiu de lá para para ir lá para estudar os, os judeus, né? É exatamente. Você pode pegar a história de, do Apóstolo Paulo e que ele vai estudar em, em ele vai estudar em Roma, que é um cidadão. Você observa e nota que ele é diferenciado, né? Ele tem uma educação diferenciada dos, dos outros porque ele era é doutor da lei, ele teve acesso ao conhecimento. Ele falava diversas línguas. Eu, mano. Ele era um cidadão romano da elite romana. E quando ele se converte ao cristianismo, ele teve até algumas diferenças históricas nisso. Mas se observa que ele teve acesso que a maioria não teve. Né, é do povo. Que é a questão que predomina na imprensa na época historicamente, é a questão da escrita. Uhum. Então você nota que os poderosos sempre montam, monopolizaram a imprensa em benefício próprio do seu status quo como poder a imprensa ela, ela nunca conseguiu é, cortar o cordão umbilical dela com o poder historicamente analogicamente, até hoje. e antropologicamente. até hoje mas ainda nem tanta questão uhum. é, ainda vamos delinear o quadro de Roma né o quadro de Roma fica bem especificado que a imprensa servia era tutelado tutelado historicamente uhum. Quando os barbos chegam em Roma, derrubam o Império Romano, quem está com o poder na mão ainda são os escritos romanos, os intelectuais romanos, que têm o poder da escrita... Já vinculado, vinculado ao cristianismo. Vinculado ao cristianismo e, mais uma vez, a grande massa está à das informações e eles adaptam os barbos, Tornam eles aculturizados e transformam eles em reis. A imprensa, mais uma vez, está atrelada ao poder pelo poder. A imprensa ela nunca está. Agora ligando o Estado e igreja. E ligando o Estado e igreja. Então ela passa, seu terceiro poder está ligado. Então a imprensa ela nunca foi livre na sua história. Pelo contrário, ela sempre exerceu o poder de estar de forma atrelada ao poder. É, então, não, eu, eu, eu vou dar um não. exemplo assim, de como é, foi, foi feita uma culturalização. Você tá, em, em termos... É, então, tá. o, como os bárbaros, eles gostaram de fazer. Ah, é, aconteceu que o Império Romano, vendo que os bárbaros os tinha é, diversas diversos, formas de expressar a sua parte sentida, sua parte efetiva, emocional, eles pegaram e adaptaram através da escrita e institucionalizaram a forma de leis de imprensa para que eles possam expressar o carnaval e mais uma vez eles fazem o processo de esculturação de forma legal e transforma eles, manipulando transformando eles em reis bárbaros. Reis então o carnaval... Na verdade, é mais uma adaptação da de... de inclusão instituída pelo Império Romano através da, igreja. através da Igreja e não podemos esquecer mais uma vez Não, o Império Romano já estava tá em decadência Já estava decadência Mas a Igreja consegue fazer um processo de adaptação, de adaptação com os de... barbos formando, formando os reis barbos através da imprensa e da escrita. que a maioria já era cristã. Já. que a maioria já era Deu cristã. Do mas, porém, eles tinham domínio da imprensa. Eles tinham domínio da escrita. E, mais uma vez, vem provar que a imprensa estava insidiosa com o poder. Ela estava ligada ao poder. É, tanto que aí começou, então, os papos por fazer a curação dos reis, né? Aí, de forma a eles estabeleceram o primeiro encravo, a primeira a eles fizeram direito, um crime, canônico. direito canônico eles estabeleceram uma série de situações de benefício próprio que dava ao direito eles até de nomear reis depois reis através da escrita e do poder então como existe esse poder a todo, maioria estava marcha. porque todo mundo era batizado né? todo mundo, todo mundo era todo batizado era... era... Eles tinha toda a genealogia Ele tinha toda a genealogia Histórica de todo o indivíduo. Então eles tinham o poder sobre o indivíduo através da imprensa. O poder psicológico. O poder psicológico, o poder social, o poder do poder que Sabia quem era quem? Sabia quem era quem e as suas, as suas, as suas possíveis prevenções pessoais. Hum. Então era o poder pelo poder. A imprensa, a história dela é, é o poder pelo poder. Ela nunca fez um parto, ela nunca cortou o poder umbilical dela junto com o poder. Mas tem alguma, não tem alguma uma, uma época? Quando é que... Agora estamos está me dizendo... Não, calma. Nós estamos hum? analisando a, o processo histórico de forma mas nunca, nunca, nunca, per, a, nunca. no sentido seguinte. Tiveram os opositores, mas porém foram as minorias. E eles criaram e instituíram através da escrita a repreensão, e a Inquisição, de tal forma que as pessoas que eram contra esse modo operante, eram para ir para a fogueira e, de alguma forma, também seria segregada pela sociedade da imprensa e do poder e senso. Então, ainda é... houve uma maioria que tivesse acesso a todas as informações. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Entendi. mas é um assunto que nós vamos alinhar eu estou querendo adiantar né? está querendo adiantar, mas vamos lá eu tenho que explicar para uhum. o público que a história da imprensa é uma história atrelada ao poder dominante é. Então, é, nunca teve esse caráter livre quem tem o poder a... da escrita tem o poder de dominação do Estado ah, então a igreja e os reis é, tinham controle aí, aí surgiu o... como que o governo mudou isso aí? É. É, a mudança começou da seguinte forma como a, a, a sociedade era um devir dinâmico e ela nunca é um estado estático o fenômenos sempre opera de uma maneira no processo dialético histórico surgisse essa oportunidade Napoleão Bonaparte não, né, antes, antes um pouquinho antes um pouquinho é, surgiu a imprensa do... não, antes um pouquinho uhum. né, surgiu a imprensa do Gutenberg. Através do surgimento da imprensa do Gutenberg, a imprensa ficou mais, ela ficou mais com velocidade, com mais velocidade. E ela imprimiu o primeiro livro que vocês podem saber, que é a Bíblia que é mais uma vez vocês vão observar, que é o poder também da igreja também, junto com a revolução que estava operando. Agora, fazemos sessões? Fazemos. Alguns pensadores, algumas Alguns intelectuais conseguiram imprimir. Fazendo o um iluminismo. Fazendo o iluminismo, colocando as ideias completamente diferenciadas que estavam estabelecidas na época. Então, então houve, houve, uma, uma, houve uma. Começou a haver uma, uma, uma ruptura no hum. nível de imprensa com o poder estabelecido. Mas, temporal, tempo, ah, temporal. Temporal e antemporal. Hum. Mas é a a não... fevereiro as consequências da tentativa de modificar o modo operante Isso hum. são os pensadores, os filósofos que nós fomos citar muitos hum. mas pelo menos começou a ter uma, uma a balança, se arrancar a imprensa da toca dela do poder e colocar ela realmente no perfil que ela tem que ser à medida que eles começaram a questionar esse modo operante que estava estabelecido historicamente pela imprensa e na sociedade da, aí, a partir de 1800, que a Santa Inquisição ela durou até o século XIX. É, é, até o um, século XIX. Então, ela dá um peso, Segundo, eles faziam a Inquisição, dentro do hipólito, que diz que é o primeiro jornalista também, nós vamos chegar nesse ponto. Mas o Brasil também, nós, nós, nós podemos analisar de seguinte A imprensa aqui no Brasil também nasce junto com o poder e para o poder. Quando Dom Pedro sai da Europa, vindo para cá, que na Europa já tinha é uma certa liberdade, com, na, no, com quem? Por, pelo fato de Napoleão ter feito um processo revolucionário de igualdade e de fraternidade, o colocou um basta nessa situação que estava acontecendo, ficou mais livre, mais aberto, a imprensa começou a sufrir de uma determinada liberdade lá. Quando Dom, Dom Pedro vem para o Brasil... Uma das primeiras coisas que ele faz é nascer a imprensa com poder junto com ele. A imprensa já havia queira, censura, já havia censura, mas nasceu o poder. Não podia falar contra a igreja? Não podia falar contra a igreja, não podia não falar não contra as ações. Era era uma imprensa informativa. Ah, só que passava no império, não se podia discordar, ele era totalmente anti-imprensa, anti-democrático, ele já sabia como era a Europa, a liberdade da imprensa, sabia o que podia custar para ele, aqui. Então, aí mesmo assim... Nós somos observamos historicamente que a imprensa nasce também no Brasil uma simbiose de poder, hum. né? junto com o poder e paga o poder. Ah, então, e isso aí na Europa já está... A né? Europa já está no um outro processo, porque Napoleão já tinha feito uma honra... Mas aí veio um professor que diz que... É Muitos jornalistas perguntaram para jornalistas aí é, quem foi o pai de jornalista? Hipólito, né? Ah, o Hipólito, ele, ele era... Foi, ele foi pro ele, foi para a Europa é, estudar em, na Europa, né? E é. lá... Então eu não com mais, não Não pode. É o Hipólito, para quem não sabe, foi o primeiro é, jornalista brasileiro. Tem uma história, até uma história bonita. Ele foi estudar na Europa. Onde ele pegou toda essa efervescência cultural de liberdade que tinha já a Europa sufruindo, né? De liberdade de imprensa e tal. Ele se propôs, queria criar uma nova vertente de imprensa vindo para o Brasil para fazer um contrapeso que estava estabelecido aqui, que ele já estava vendo, que já estava indo de uma forma completamente errada. Ele, ele teve contato com com então, essas ideias liberais, liberdade, liberdade, que era necessário formar a república, que era necessário formar uma Então, república. então houve um, um, um, um contrapeso contra um, um poder contra o um poder. É, houve um, um contrapeso do poder pelo poder. E acharam que através da imprensa, através de novas ideias, pudéssemos mudar essa realidade operante com a realidade que estava vivendo aqui, que estava muito atrasada em relação ao. Mas segundo o segundo que aconteceu com ele? A Inquisição, mais uma vez, para controlar a imprensa que sempre nasceu junto com o poder, colocou ele na Santa Inquisição e impediu ele de se manifestar. Prendeu ele? Prendeu ele e deu um novo curso na história da vida dele, completamente diferente. Ele começou a editar lá no, na. É que Ele começou a editar na Inglaterra, né? É. é o Diário. que foi o primeiro jornal. É, o Armazém, é né? Armazém Literário, Sim. Mas, porém, as edições dele era, é, demoravam muito para chegar aqui, eles compravam as edições deles para não dar tempo para chegar aqui no Brasil. Você Sim. nota mais uma vez que o controle da imprensa nascido já com o poder pelo poder, já começa a focar aqueles que são contra o poder aqui no Brasil. Então, analogicamente, historicamente, a imprensa nossa já nasce na do poder. Já, o Dom Pedro instruiu lá um, né, em Portugal um côncudo dele, alguma coisa, comprar toda a edição de pólico. Exatamente, e o Dom Pedro, sabendo já da conjuntura da Europa, que ele já. Saiu de uma situação lá. Por, por, por que? Porque o, o. Ele saiu. Vamos entender um pouquinho do. A Maria, Maria Antonieta, desculpe, a, a Maria é, Abduga, a, ela, ela subia do Napoleão? É, exatamente. Há uma, uma corrente no Brasil que acha que a família Real saiu de qualquer maneira lá de Portugal. Não. É, existia ramificações. Com Napoleão, estoura com sanguinha e Napoleão Bonaparte deu todas as condições propícias de ser de forma pomposa, honrosa, com todo o um aparato, com todo o navio. E eles vieram com toda uma estrutura para cá. E Napoleão ainda foi até gentilício para ele ceder. Para dizer, aqui eu sou um imperador, eu mando e você vai ser reinado lá no Brasil. Então, eles saíram com toda uma série de sociedades. Aliás, uma da, da, da, da dos membros da comitia tinha um profundo conhecimento de botânica, inclusive conseguiu colocar algumas ideias lá no Plano Rio de Janeiro, e antes deles terem estabelecido o um império na Bahia. Porque houve um problema de, de, de, de adaptação para o clima da Bahia quando eles chegaram à Comitiva, aí eles foram indicados para. O Rio, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Mas nós não podemos perder o foco da questão. Exato. A imprensa nossa sempre esteve tutelada, nasceu para o poder e para o poder e nunca gozou e sofreu de verdade nenhuma. Exato. Aqueles que tentaram, como é o caso desses primeiros anos de minhas... povo, faço as minhas homenagens pessoais, foram. Uma pessoa liberal, de ideias dominadas, bem intencionada, que é a nossa verdade, é o Conso, o do Dom Pedro, mandar um Conso atrapalhar a situação dele. E fez o primeiro cala-boca, então? Fez o primeiro cala-boca na imprensa a nível internacional. É. No... Carimbou a imprensa, nossa, no dizer, Foi um carinho do cala-boca. Então, Brasil. O... Nasceu a imprensa, nossa já. Cala-boca pelos poderosos. Ixi, aí é do que pensa. Ele é aí, bem... Aí, contra, aí, ele é republicano. Aí, depende de repente, uh, surge o diário do Rui, Bo, do Rui Barbosa. Então, o, o Rui Barbosa, que já é republicano, né? Que bate... Bate de frente. E quem né? que trabalhava no diálogo? Nós temos que analisar as coisas de forma hum. é sem é, analisar tudo de forma antropológica, histórica, sem colocar as paixões, os olhos, as ideológicas. Aqui no Brasil também, o processo da imprensa que foi criado de cima para baixo sofre o mesmo processo do nascedouro do poder. É o caso específico que você está citando aí que é o republicano, que é a pessoa que foi republicana, que foi Rui Barbosa, que determinadas pessoas aqui no Brasil que são famosas, que eu não quero citar aqui agora, que detêm também o nascidor junto com essa da imprensa do poder. Sempre atelado ao poder, sempre atelado pelo poder, não informando ao povo, mas pelo contrário lidando com as realidades do poder e pelo poder aproveitando a situação da falta de cultura da nossa cidade, da falta da alfabetização, da falta deseducando, que é pior, Não. que a deseducação é pior do que dizer. Porque eles colocaram um, um programa norte-americano. O que eles fizeram? Eles conseguiram implantar um modelo de imprensa. Em termos de uso de costumes, ou de uma sociedade totalmente fora do nosso contexto, o Brasil é chegado como aluneta pela imprensa de forma internacional? Quer dizer, houve um processo de culturalização do de um modelo de fora dentro de uma sociedade que não estava ainda preparada, amadurecida, educacional, para assinar todos os valores e impostos. Tudo pelo poder, pelo poder. A, o, a pessoa não lia. Ouvir, que é a coisa mais fácil, o rádio, né? O rádio, é, criou-se o rádio por uma série de coisas, mas ela sempre estava intocada com o poder. Ela nunca colocou as verdades, ela colocou sempre as verdades porque ela queria sempre estar atrelada a esse poder iluminante aqui dentro. Então não perder, Aí, né? Para não perder os seus privilégios... Para não perder tudo. E isso. como é que ficou o jornalista? Fica o jornalista emocionalmente psicológico? psicologicamente? Hum. Emocionalmente, o jornalista do Brasil, ele, é um, ele sempre foi preso psicologicamente. Ele nunca teve liberdade absolutamente nenhuma. E toda vez que ele ousa questionar sérias situações, há toda uma estrutura contrária a ele, de tal forma que ele se perde no seu, no, no seu próprio vazio. Sempre se tem o um cala-boca, um então? Sempre tem o um cala-boca para ele. Mas, nós, uma, a nossa nossa imprensa tenta, ela, ela não tem, ela, a tradição que ela tem ela é da deseducação, ela não tem a tradição da formação. Oligarca, Oligarca, é, né? Oligarca vindo das oligarquias, ah, um tudo que é exemplo. concedido aqui no país em termos de formações históricas sempre foi atrelado ao poder. A imprensa nossa tem a cara do poder, ela não tem a cara dela. É. Ela não tem a face dela. É, o, do, o dono da, eu for falar, o dono da TV Alô. Não, só pode, por exemplo. A imprensa nossa aqui, ela é de ir para os tiscos. A imprensa nossa aqui é muito fácil identificar quem são os donos dela, é, né? É. Eu particularmente não gosto, como eu estou dentro de uma análise antropológica, eu não quero citar nomes para que eu não, não possa entrar na, na, na, na, na, na, na, na, na, na análise das paixões. Mas vocês aí que estão assistindo, sabem mais ou menos que o poder aqui no Brasil é muito fácil saber quem que domina são as oligarquias que dominam os meios de comunicação, que dominam os rádios, que têm as concessões, e eles não informam, eles deseducam, na medida que expõe padrões e modelos de governamento, que a sociedade brasileira ela não tem nem capacidade, nem material de estar nesse si mesmo, nível. o Brasil é aqui como se fosse uma Suécia, né? e quando a maioria da nossa sociedade está muito longe disso. Faz vista, por exemplo, que eu tenho uma é uma situação no Brasil com uma criança. Aqui, na nossa sociedade, ela não sabe distinguir um vaqueiro nacional. Ela conhece mais o vaqueiro americano do que o vaqueiro nacional. Se você pegar um vaqueiro do norte, colocar aqui perto de uma criança, um deve, e colocar um vaqueiro americano, é mais fácil a de descrição do, do, vaqueiro, do, do vaqueiro americano do que a descrição do vaqueiro. Ele acha estranho, porque o teletipo montado pela empresa, esse modelo para do estado americano que Graças a nossa sociedade todos os seus valores, desconturar, -se, educar, pelo máximo possível que não tenha afecção nenhuma. Porque a educação, muitas gente pensa que a educação, a escola, é o processo de educar. Mas a, televisão, a, a criança nasce, a mãe já coloca na frente da televisão. Tá, esse é um dos grandes problemas que a nossa sociedade brasileira tem enfrentado e vai enfrentar ainda. Porque a criança é colocada a assistir e se culturizar dentro de uma visão monopolista, de uma visão de mundo completamente diferente da realidade que ele vive. Né? E agora, com a internet? Agora! Nós Também, logo! Eu... O criança analisando o... analogicamente e uhum. antropologicamente. Então, nós, então, nós temos o legalzinho. A imprensa, historicamente, ela foi ligada ao poder, desde o seu nascimento. Sempre teve essa simbiose. Olha que nós observamos como um o Império Romano estava junto com o poder. Nós fomos na Egito Cristóvão ao Poder, na imprensa de Israel, seja em todos os lugares tem ser lado ao poder. Então, ela é o poder pelo poder pelo poder. Agora surge uma nova possibilidade. Essa é a mais, é o grande momento do devir dinâmico. Como é esse devir dinâmico? O devir dinâmico, hoje nós temos a WEA, que é a maior evolução tecnológica em termos de informação de imprensa. De imprensa. Hoje os grupos sociais que atuam na nossa sociedade saber de, de é, se colocar um novo dinheiro dinâmico, ir de encontro à informação que ela tem de melhor, não a informação jogada de cima para baixo, mas ele buscar o que tem de melhor. Surge uma possibilidade de ser uma pessoa mais bem informada, mais bem organizada e colher uma informação mais primeira na medida que ele confronta realmente o que está acontecendo dentro do nosso país. Então, Agora, assim, se ele ficar atrelado uhum. a uma situação só também da é UELA... Talvez, não é que, eu vejo que o cara entra no Facebook, aí o cara posta lá... É, as ideias dogmáticas da igreja, coloca as ideias do PT, a, a crítica pela crítica. Então, é, então seguindo tô... o mesmo estereotipo da imprensa, a crítica pela crítica sem as soluções. Agora, esse grupo estão participando do Só que o arco, como um jovem, é amplo, ela tem uma ampla possibilidade. Então você vai de encontro. Você vai de encontro a informação. Cabe a nós, os indivíduos, aqueles quer uma mudança, uma transformação na sociedade, e de quanto que tem de melhor de informação, é, orientar para esses grupos não venham com esse estereotipo na, na nossa fase, mundial, especialmente na nossa sociedade, e nós confrontar o que está estabelecido, em certo. termos de imprensa, porque o que está estabelecido em termos de imprensa, não tem tido serventia histórica no Brasil para nada, a nossa imprensa não solucionou, ela não soluciona os problemas, ela dá a informação no sentido ah, aleatório, mas ela hum. nunca tem em si a fenade construtiva de resolver a questão. Da educação do povo, Não, ela, sua, ela, ela, ela mais. Ela deseduca cada vez mais, hum. porque ela é só serve esse grupo monopólio ligado gato. Nossa, ela assisti assistir cada coisa antes de falar. Mas o cara fala assim, TV acaba, mas se TV acaba. Está na mão também do... A TV cabo também está na mão dos poderosos que dominam os meios de comunicação. Você não está livre. Agora, a Uelva, ela oferece a possibilidade de você se tornar um cidadão livre, e ter um modo operante completamente definido que está estabelecido. Aquilo que é jogado para você de cima... Você agora, pode, né? Agora você pode ir lá tá, de, de conta informação para ver aonde está a verdade. E também fazer a sua própria verdade. E você fazer a sua própria verdade e não os outros fazer certas manipulações que não são reais e verdadeiras. Então, a, a, o, com, dando a finalização, né? É, a imprensa que surgiu na, na rocha, é, hoje está na web, é, é, como então mudar esse senso comum? É, então é por aí mesmo, você acha que é... Não, o senso comum está estabelecido, né? esse status quo está estabelecido, porém só surge agora a esperança da essa nova fase da imprensa mundial. A tela mundial, que poder. Mundial tem várias poder, pessoas, né? Tem várias pessoas atuando dentro dela. Ela é livre, ela não tem controle do poder estabelecido. Estão tentando controlar. Ela não tem como. Não. O WW não tem como. Ter tem um, controle, código legal. É um código aberto Tem um código aberto. Então dá amplas possibilidades de cada pessoa expressar as suas opiniões, de ver as suas verdades por de encontro. A informação. É, um exemplo de foi o hacker lá que descobriu toda a. É um exemplo típico é o caso do rabo que descobriu todo aquele esmalanhado de informações hum. lá, hum. daqui que está Poderosos. Então você vê, por exemplo, que essa fase mundial é a é grande oportunidade de fazer uma nova mevir dinâmica e sair de estado estático. Mas o vou já no. que ele vai passar dessa fase de processo. Na medida que ele começar a operar mais, ele vê que vai ter muito mais perspectiva e muito mais possibilidade na medida que ele começa a mexer a fase mundial. Ver um, um. agora um, um... Que falou que tem que, que, que, que ser atacado à internet, mas como, do, como é que quer atacar à internet? Eles sabem que o é, que eles querem é o um monopólio de uma pequena página dela. É, Aí é, cabe ao cidadão lutar para que esses grupos não venham dominar a página dominar, e impor essa imposição o caso específico de alguns partidos se não, não. De... se torna de novo não se torna repetir o mesmo historiativo dessa imprensa que não levou o povo brasileiro absolutamente a nada hum. é, nós não podemos não levou a unir dos capitais a Suécia, por que a Suécia tem diferenciou, porque ela era liberta, era é laica né? Napoleão, ele te falou assim quando, quando falava um pouquinho né? a vontade né? Eu visto o eu ele falou, o bispo o papo foi colocar com o imperador, falou, pegou e falou, não, deixa que eu coloco mesmo, aqui que o Estado é laico. Aço é, todo o processo lá desse, desse processo de liberdade fez com que aí pensa a imprensa europeia é mais liberta, a BBC, ela vai e cobre. Por exemplo, é, a BBC mostra mesmo o tanque passando na cabeça da criança. Ah, sim. A imprensa é livre mesmo, aqui tem um controle, lá mostra o tanque de guerra quando passa na cabeça de uma criança, deixar a sociedade mesmo de olho, de olho aberto na situação, ela não tem um, não, não não tem aqui, um é. sensor, porque não que, vem, que vai mexer com o sentimentalismo do povo de algumas pessoas que estão não vou mostrar em cadeia irradicional o tanque é relente passando. E a espada do... A, a espada romana passando. A, do Islândia, a é. espada do exame. A espada do exame cortando o pescoço de Americano, botando a bandeja e mandando o Obama, que não quer mostrar ao vivo como mostra alguns livros alguns de imprensa lá na Europa. Não, na Europa, nem nos Estados Unidos não. faz isso. né? Não, lá na Europa mostra não. mesmo, quando vai na bandeja, os Sim. fatos, o que estão acontecendo. Porque isso é uma tradição histórica. Por Napoleão Bonaparte, por uma questão educacional, por uma questão cultural, muito e muito de mostrar bacana, a, verdade, a verdade pela verdade. O que na nossa, na nossa imprensa, está muito longe de fazer. Porque é que por mais bem intencionado, não vou generalizar, por mais bem intencionado que seja a nossa imprensa, o nosso jornalista, que tem muitos profissionais bem responsáveis, mas eles são engessados, porque já vem de cima para baixo para a oligarquia. Ele não tem muita opção, porque se ele ficar insistindo muito, dá-lhe um calabouco nele e não embora da empresa. E outra, tem uma questão muito séria na imprensa brasileira nossa. Atrela, além dela de ter atrelado ao poder do lance, ela é atrelada ao nível que o Estado brasileiro que dita as normas de conduta também. Hum, ele não pode ter, eu, eu... Então ela não pode é, fugir ao estereotipo que eles pedem. do, não é estilo do domínio. É olha do já visto aqui também, eu não estou citando nomes, exemplo, área antropológicas, e já vai ter mudanças nos quadros da televisão da, da brasileira né, por questões de anúncios. Então o poder da imprensa, muito poder, é, os anúncios dos anúncios que é bem considerável a partir do bolo em termos econômicos. Eles ditam as normas também para dever, Quer dizer, você observa que a imprensa, a imprensa nossa, ela não está muito preocupada com a situação do povo. Ela está preocupada com a situação do poder pelo poder. E quem vai se beneficiar com esse poder? Por isso eu estou falando. However. É a grande oportunidade de encontrar informação de que realmente está acontecendo, o que realmente está acontecendo. Além dos livros, é claro? Além dos livros é, que já negaram para o nosso povo, que foi produto da elite brasileira que podia comprar. Que fala que mostra que o cara tem de dar um livro na... Não, já criaram o preconceito do, do homem que, ora, que anda com um livro aqui no Brasil, o homem que não gosta de trabalhar que é um homem que não opera, que é um homem que está com estigmatização generalizada. Nossa sociedade vê ele como um cara estranho. Quando numa sociedade mais moderna é uma, um prazer ver uma, um homem com um livro na mão ou, de, ou pegando uma informação, parece que ele está no mesmo espírito da maioria das cidades. E a nossa sociedade ela se estranha com uma série de situações nossas aqui, pessoais. Mas quando se fala em novela, mas quando se fala uhum. novela, ainda que mediu como é o caso dessas novelas que tem passado os últimos anos, eu falo medíocre, tudo uhum. bom, tecnicamente eles atingiram padrões notáveis a nossa, uhum. Uhum. Muito muito nossa né? Mas o nível de ser humano que ele mostra ali, o nível de degradação psicológica, a parte efetiva, a sua história, na historicidade, na história da cidade, cidade chega no nível dos mais baixos do mundo, segundo o levantamento do governo de sua pela Suécia, que eles não passariam, não queriam coragem de passar na televisão deles. Uma, uma, uma novela da Rede Globo na, na, no espectro televisivo de Dela Maçal. Zé Marçal. De Marçal, pessoal. que é que diz que... que não se tem nada de pedagógico hum. em nenhum sentido. A não ser incentivar mais a revolta, mais o ódio. E os nossos intelectuais são serviçais deles, que escrevem por eles. Também não tem preocupação de mudar essa situação. Uhum. Mas a gente não fala a Bela, por exemplo o que ele tira de, de que o estereotipo da cidade de Montreux na imprensa nós contar ao cidadão comum que ele não tem perdão, que ele sabe que o cidadão comum ele já não tem acesso a nada né, a, a, em termos de informação e ele é, é passa -se ser uma tem uma agilhação né, o que ele faz na, na cidade dele para atingir de forma psicológica e outros tem uns que imitam ele mas a análise é antropológica, então fica atento a imprensa sempre esteve historicamente ligada ao poder para o poder, ela sempre esteve na mão um dos grupos tribais do critios, na história, o nascidouro dela, a simbiose dela, a sintologia dela servindo aos poderosos Agora, a surge uma nova fase e vocês aproveitam essa fase para tentar mudar o que está estabelecido. É, mas é foi as movimentações que teve agora? Essas como... movimentações que nós tivemos na praça, aqui no Apesar Corte, de que ainda tem ali o cunho do, do que é... Ainda que esteja uma, um, a nível do mostra o poder que a Weber tem a hora que ela conseguiu unir um milhão de pessoas. Hum. Dado essa é se é, ma é, falso, é, mapear a é, areia, falsificar, é, por metro quadrado, o que estava na praça. Mas na verdade, estava na praça, era um milhão de pessoas. Mas só que a gente está da crítica pela crítica. Mas a imprensa nossa está se sempre pela crítica pela e pela crítica. Pelo poder. Então, Aí eu vou, poder. É, não vou ficar não, é, é, tal coisa Vai, é, é sempre assim, então. É, como não tem educação, não mostra a diversidade no sentido mais expressivo o que, que é a verdadeira imprensa, ela vai ficar crítica pela crítica É um grupo criticando outro grupo Outro grupo criticando e o povo sempre a mais Não tem, tem que tem de que a informação não. O, né, é, um, é um jornalista criticando Do X partido Do partido do plano santo Somos obrigados a passar a ter Quatro horas de imprensa, televisiva Tinha uma xuxa Mas quatro horas de televisão da ah das novelas, que são uma coisa... O brasileiro é consumido eleitoralmente por uma conta de informação cultural por ele, das mais perversas. A essa culturação, considerações finais, Norton? É? As considerações finais, que embora a imprensa historicamente esteve atrelada por razões históricas é, ao poder...